8 bit 16 bit 32 bit 64 bit 128 bit ouvimos muito esses números durante muito tempo mas de repente esse termo sumiu do mundo dos games Por quê? o que nos leva a acreditar que esse número de bit se fosse tão importante seria usado até hoje não é mesmo será que a gente foi enganado esse tempo todo no vídeo de hoje a gente vai descobrir o que é um bit por que, que o bit foi usado por tanto tempo para classificar os consoles? E por que o número de bit não importa mais? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! É claro que tudo tem um começo. Então, vamos ver como tudo começou. A primeira geração de videogames são os Pongs. Aqueles jogos que têm uma semi-reta, uma de cada lado da tela, defendendo uma espécie de gol e não podem deixar a bolinha passar. Esses jogos têm um chip central, mas não processam as informações. Sendo bem simplista, o processador é o próprio jogador. Esse chip apenas passa os comandos, para a parte catódica do monitor afinal a TV funciona basicamente em direcionar raios de luz em um eixo XY Ralph Bear o criador do Pong teve a ideia de em vez de uma pessoa apenas controlar o seletor de canais volumes etc criou um aparelho que pudesse entre aspas brincar com esses fachos de luz assim nasce o game mais do que isso, nesse momento nasce o conceito de videogame. Que seria que o jogador, no caso eu, você ou qualquer pessoa, pudesse interagir com a imagem que a TV projetasse. Claro que uma imagem bem simples na época. Apenas um faixo de luz que teria um caminho pré-determinado. E nesse caminho pré-determinado, que era possível ter interação do jogador com a tela. Esse era o sistema inicial do primeiro jogo comercial. As demais variações que o game teve foram inclusões dessa pré-programação. Então, podemos concluir que essa primeira geração não tem processador. Portanto, não tem bit. Chamarei essa geração de 0 bit, só para a gente se localizar. Beleza? Só que aí ficou um vácuo, né? O que é bit mesmo? Bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. Um bit pode assumir somente dois valores, 0 ou 1. Um. Aliás, já expliquei sobre isso detalhadamente em um vídeo. Por que o visual 8-bit ainda existe? Vou deixar aí nos cards, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. Num processador, os bits são os barramentos que ele utiliza. Então, 4-bit, 8-bit, 16-bit e assim por diante, é a quantidade de 0 ou 1 um que esse processador vai calcular ao mesmo tempo. Então, quanto maior os bits mais cálculos por segundo ele realizará, essa nomenclatura bit vem dos computadores evidentemente e foi criada porque para montar um computador são necessários vários componentes e se não houvesse um padrão encareceria todo o restante da máquina então todos os computadores 8 bit da época tinham o mesmo padrão, os processadores 16 bit outro padrão Aí já explico o porquê dessa separação, que já nos adianta bastante no assunto. Essa era uma categorização para a estrutura total do computador, e não pelo poderio dele. Agora explodiu a sua cabeça, não é mesmo? Quer um exemplo? Os computadores da IBM 5150 já tinham processador de 16 bits. No entanto, qualquer jogo que fosse projetado para ele, seria infinitamente inferior ao MSX, GX Spectrum ou Commodore 64, por exemplo, que eram PCs de 8-bit. Isso acontecia, pois a estrutura do computador IBM 5150 era projetado para outras tarefas e não jogos. Lembrando que falo do computador com a configuração original de fábrica. Explicação bem simples, porque é só disso que você precisa saber para a gente seguir em frente. Já que a gente falou da primeira geração ou geração 0-bit, a gente tem que falar da próxima geração, a segunda geração: Adventure Vision, APF 1000, Apple II, Arcadia 2001, Astrocad, Atari 2600, Atari 5200, BBC Micro, Cassette Vision, Channel F, Coleco Vision, Creative Vision. EACA Color Genie 2000, Intellivision, Interton VC-4000, Mattel Aquarius, Microvision, NEC PC-88, Odyssey 2, RCA Studio 2, SG-1000, Sord M5, Tandy Color Computer, TI-99-4A, Tommy Tutor, Vectrex, Vic-20. Esses e muitos outros são os videogames que fazem parte da segunda geração de videogames. Essa geração já veio com processador e a grande maioria era um processador de 8-bit. Pois eram mais fáceis de programar, mais simples e mais baratos. No entanto, cada um tinha a sua peculiaridade. Um tinha um coprocessador, outros mais memória. E você se lembra que eu falei que a maioria era 8-bit. Sabe por quê? Porque o Intellivision era um videogame de 16 bits nos anos 70. BOOM! Mas lembrando, nessa época ainda não existia classificação nenhuma. Por isso eu já vou pular para a terceira geração. Que também não tinha classificação nenhuma até então. E fazia parte da terceira geração. Amstrad CPC. Atari 7800. Atari ST. BBC DOR. Commodore 64. O Famicom e o Disk System, o FM7, o MSX, o NEC PC-98, o NES, o Oriq One, Sega Master System, Sharp X1, Sinclair GX81 Spectrum, Super Cassette Vision. Como falei, essa é a geração que a gente chama de geração 8-bit mas ainda não havia essa classificação pode procurar não há registro da época mencionando nada sobre geração 8-bit pois ainda não havia necessidade de categorizar os videogames mas claro que você quer saber como surgiu esse termo bit para categorizar os videogames e é isso que a gente vai ver agora toda essa história de bit começa em 1987 quando a NEC lança o PC Engine para ser concorrente do todo poderoso Famicom barra NES ele tinha um processador central de 8-bit e dois processadores de 16 bits encarregados do vídeo, áudio e distribuição de cadência de som, etc por ter um processador central de 8-bit falamos que ele é 8-bit mas se quiser dizer que ele é 16-bit não está errado não porque ele tem dois processadores de 16-bit Aliás, como eu falei, é apenas uma classificação, que não muda nada na história, nem na importância que teve o PC Engine. Aliás, guarde bem essa informação dos processadores auxiliares do PC Engine, vai ser muito útil para o prosseguimento do vídeo lá na frente. Pois bem, esse marketing, e eu vou frisar bem a palavra marketing, de ter dois processadores de 16 bits fez muito sucesso aqui no Japão. O PC Engine chegou em certo momento a rivalizar com o Famicom de igual para igual. O que fez a SEGA entrar na brincadeira com seu próximo console, o Mega Drive. Deixando bem claro que ele era um 16-bit. Colocando inclusive essa nomenclatura como destaque no próprio console. Uma curiosidade, o primeiro modelo de Mega Drive tinha um processador central de 16-bit e dois auxiliares de 16-bit em razão desse processador central aconteceu todo o marketing do videogame mostrando como era superior ao que havia no mercado naquele momento aí o resto virou história tanto que quando a NEC levou o PC Engine para o ocidente ela batizou com o nome de Turbo Graphics 16 esse 16 por causa dos processadores auxiliares de 16-bit assim começou toda essa história de bit. Então, os entre aspas, especialistas, resolveram separar de vez. E começaram a classificar, separando 16-bit de 8-bit. Mas todos os videogames dos anos 70, eram 8-bit também. E tinha o Intellivision, que era 16-bit. E não poderiam ser iguais aos videogames dos anos 80. Pois claramente, tinham diferenças gráficas e de som muito evidentes. Aí, esses entre aspas, especialistas classificaram como primeira geração os consoles baseados em Pong a segunda geração com os consoles com os primeiros processadores a terceira geração basicamente com consoles lançados em 1983 que é quando ocorre um salto gráfico bem evidente que tinham mais animações de sprites com mais cores e assim por diante mas e o PC Engine foi classificado em que geração? como na época pouco se falava ou se discutia sobre esse tema vários sites classificavam e classificam até hoje o PC Engine como o primeiro console de 16-bit mas ele tem muito mais coisas em comum com o NES do que com o Mega Drive só que a sua classificação ficou sendo como o console que abre a quarta geração de videogames exatamente por abrir a discussão sobre os bits. A classificação por bit ficou em baixa, pois o Mega Drive estava em alta no ocidente. O NES já era passado, e o Turbo Graphics 16 não fez nem cócegas no console da Sega com essa campanha dos 16 bits. A briga mesmo veio lá pelo final da vida do Mega Drive e lá no terceiro ano de vida do Super Nintendo. Mas na época, o termo guerra dos 16 bits não existia foi batizado anos depois essa situação é interessante para mostrar algo bem peculiar toda essa classificação que a gente usa hoje é sempre póstuma ou seja depois que tudo passa e temos um certo distanciamento do momento histórico essas discussões ou nomenclaturas nunca ocorrem em tempo real mas na quarta geração tinha outro videogame muito especial o Neo Geo AES e aonde ele se encaixa nessa história de beat correndo por fora estava o Neo Geo AES e falo que correndo por fora pois longe de dizer que esse console estava competindo com Mega Drive e Super Nintendo na quarta geração de videogames pois era um produto caro e de nicho era um verdadeiro fliperama em casa pois os jogos eram idênticos às máquinas de arcade do seu irmão o Neo Geo MVS Mas qual processador do Neogeo era um processador de 16 bits, o Motorola 68K e um de 8 bits, o Zilog Z80. Aí vem o danado do marketing de novo, já que ele tinha dois processadores, a SNK divulgou como se ele fosse um console de 24 bits. Esse número mágico 24 bits saiu da soma de 8 mais 16 e era amplamente divulgado nos materiais promocionais e na caixa do aparelho também como você está vendo não tinha um critério definido para dizer quantos bits tinha tal console e nem os bits informavam nada demais um console poderia ter mais bits e ser mais fraco ou ter menos bits e ser mais poderoso então esse termo entrou em desuso só que algumas empresas revitalizaram ele e os bits tiveram o um último suspiro. Como eu falei, o termo bit estava em baixa. Mas o último resquício viria a partir da mudança de mídia natural que os videogames estavam passando. Dos cartuchos, para os CDs. Não eram todos os consoles que fizeram essa mudança imediata. Só que a tendência de mercado era evidente. O primeiro videogame da quinta geração foi o FM Tau Smart versão consolizada do computador FM Towns que realmente tinha um processador 32-bit mas como vinha dos PCs nem utilizou essa jogada de marketing quem voltou contudo com esse termo foi o Panasonic 3DO em 1993 jogando fora literalmente o Super Nintendo e o Mega Drive nas suas campanhas publicitárias e destacando que era um console superior de 32 bits. Até aí, beleza. Mas começou um abuso do termo bit, exatamente com o Atari e seu Atari Jaguar. Nesse mesmo ano, o Atari Jaguar dizia que deveríamos fazer as contas com o famoso do DMF, dizendo que seu console era melhor, pois tinha 64 bits. E de onde a Atari tirou esse 64 bits? Da soma de seu processador central de 32 bits e dos auxiliares, 2 de 16. Mas o Atari Jaguar tinha realmente um coprocessador de 64-bit, que tinha funções secundárias. Você se lembra lá atrás que eu disse para você guardar uma informação que seria importante? Vou relembrar você. Eu disse que o PC Engine tinha um processador central de 8-bit e dois auxiliares de 16-bit. Pois bem, se fizermos a soma desses bits, 8 mais 16, mais 16, quer dizer que o videogame tem 40 bits. Isso é uma mentira? Claro que não! Afinal, até o Neo Geo AES usou essa prática. Mas, já naquela época, dentro dos chips que compunham um console de videogame, haviam vários núcleos de processamento, com vários processadores. Então, se somássemos todos os bits, quantos bits dariam? Uma infinidade de bits! Tá bom, Isui, mas e se a gente colocar ordem na casa? Classifica aí os videogames apenas pelo processador central. Se fizermos isso, seria impossível medir o poder do console, pois o que manda é a estrutura da placa. O processador central é apenas uma das peças da complexa engenharia que é um computador internamente. Afinal, os consoles de videogames são computadores, mas com funções específicas para jogos. Às vezes o processador não é tão relevante quanto sua GPU. Tá bom isso, tá bom. Então, soma todos os bits então de uma vez. Seria uma infinidade de bits. Pois praticamente todo circuito integrado tem vários núcleos de processamento. Às vezes 2, 4, 8, aí a gente ia somar esses, só que há outros circuitos integrados dentro de um videogame. Aí não faria mais sentido também. Outro exemplo que eu posso te dar são os PCs de hoje em dia. Você deve concordar que o Sega Dreamcast, por exemplo, é inferior a todos os PCs fabricados comercialmente atualmente. No entanto, os processadores dos PCs são 32 ou 64 bits. Tá vendo como essa não é a melhor classificação para medir o poder de um aparelho? Quer ver um exemplo de que essa história de bit já não era tão interessante nos anos 90? Beleza, então vamos continuar. Os outros principais consoles da geração eram o Sony Playstation que estreava e pouco usou o marketing de ter um processador 32-bit, o Sega Saturn e mais adiante o Nintendo 64, que claro, usou a exaustão o 64-bit. Mas quero dar de exemplo o Saturn. Mas para isso temos que voltar um pouco no tempo. O Mega Drive recebe um add on em 1994, chamado 32X. Que claramente esse 32 se refere aos bits. E nele haviam dois processadores de 32 bits. Aí você vai somar o que? 2 de 32, com 3 de 16, com 1 um de 8. Ah, mas tudo bem. Por que, que eu estou falando do 32X agora? Simplesmente porque o 32X veio após o Jaguar e todo o seu marketing em cima do 64-bit. E você reparou que não é 32-bit e sim 32X? Exatamente para mostrar que era 32 vezes melhor. Pois o 32-bit já perderia na divulgação. Tá bom, Isui? mas o que, que isso tem a ver com Sega Saturn? Com o Atari jogando esse 64 de forma insistente... Apenas aqui no Japão, o Saturn foi lançado como um videogame de 64 bits. E se você não acredita, tá aí o flyer para vocês verem. e está errado? Não, É apenas uma forma de divulgar o aparelho, pois o Saturn consegue trabalhar em 64 bits, só que com o lançamento oficial, isso foi totalmente esquecido e deixado de lado na história. e o Saturn saiu como se fosse 32 bits. Mas o que fechou a tampa dessa classificação como bit, aconteceu com o Nintendo 64. Em 1996, é lançado o Nintendo 64. Tinha um marketing que dizia que era um 64-bit real, com gráficos totalmente voltados para os polígonos e, consequentemente, 3D. Fez pouco sucesso aqui no Japão. E foi muito bem no ocidente. Mas teve algo que pegou. O primeiro Playstation era vendido como um 32-bit. E o 64-bit não era tão melhor assim. Pelo contrário, tinha até algumas limitações. Claro que uma enorme parcela disso era pela mídia que utilizava, o cartucho. Já que o CD tinha uma capacidade de armazenamento muito maior. Mas isso ajudou a acabar com a era dos bits. Mas aí você me pergunta: "Isso aí, mas o Sega Dreamcast não era 128 bit O Sega Dreamcast inaugurou a sexta geração. E logo de cara eu te respondo: não existe processador com um core ou um núcleo central de 128 bits. Mas ele pode ser 128 bits? Pode, ele pode ser até mais que isso. A tecnologia mudou muito e um processador de 32 bits pode trabalhar em 256 por exemplo o processador do Dreamcast por exemplo é o sh4 da Hitachi é um processador de 32 bit que pode perfeitamente trabalhar em 128 bit isso é apenas uma classificação e pode chamar do modo que preferir só que deve lembrar que os bits nada tem a ver com o poder do console ou do PC ou de uma geração acho sinceramente que é necessário ter uma separação Pois, como que a gente ia conversar sobre consoles sem designarmos de onde eles pertencem? O número de bits teve sua importância no mundo dos videogames. Principalmente pelo marketing e para chamar a atenção das pessoas. Um número de bits maior era usado para dizer que um console era melhor. Mas agora, nós sabemos que não é bem assim, né? Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você, qual a sua opinião a respeito dos bits. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece de me seguir lá no Instagram, arroba VitoriSui. Que lá eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei no canal. E a gente pode bater um papo sobre outros assuntos. Então me segue lá, arroba VitoriSui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.